Você já ouviu a expressão, para esse não tem mais jeito? Enxergamos muitas situações e chegamos à conclusão de que em determinados casos não existe solução. Nada pode mudar isso. Queridos, Jesus, o grande autor da salvação, nos fala que o pecado é algo cruel. O pecado é algo que destrói a vida do ser humano. Mas tem jeito, existe uma esperança. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim, Vinde então argui-me diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Eles se tornarão brancos como a neve, Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Se tornarão como a branca lã. Existe solução para o pecador. E essa solução se chama o sangue de Jesus. O sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Martinho Lutero, um dos ícones da reforma protestante, ele certa vez estava escrevendo um livro sobre comentários sobre a Bíblia e apareceu uma mão na parede que começou a escrever todas as coisas ruins que ele fez. E ele disse, é verdade, eu fiz tudo isso. Mas você esqueceu de uma coisa, pegou tinta vermelha e jogou e disse, o sangue de Jesus me lavou e me purificou de todo o pecado. Tem jeito para o pecador, tem jeito para aquele que está longe de Deus. E esse jeito é Jesus. Que nesse dia Deus te dê a sua graça e que Jesus seja o jeito e a solução para os seus problemas. Deus te abençoe.